O Ministério das Comunicações definiu as regras para o serviço de rádio comunitária há mais de 10 anos. Nesse período, já foram autorizadas mais de 4 mil emissoras em todo o país que levam educação, cultura e cidadania à população. Uma delas é a Rádio Topia, que você vai conhecer na reportagem de Renata Maia. Bom dia, comunidade Planaltina. Bom dia, ouvintes da Rádio Topia. É assim que o universitário Vinícius Chaves começa o seu programa sobre educação ambiental na rádio comunitária de Planaltina. Ele chama a atenção dos moradores da cidade, a 40 km de Brasília, para a necessidade de preservar um importante parque ecológico da região. É, nós trazemos a vivência da cidade, trazemos é, essa interação com as escolas públicas, tra, trazemos o que nós produzimos dentro da escola para a rádio comunitária. Isso é uma coisa muito legal, porque você dá voz aos estudantes. O compromisso da emissora é mostrar a cidade do ponto de vista de seus moradores, incentivando a cultura local e estimulando o desenvolvimento da região. O diretor da rádio explica por que a comunidade teve a ideia de abrir a emissora. Inicialmente, era ter na cidade um instrumento de comunicação que retratasse o aquilo que realmente a comunidade pensava. E não sermos retratados como os grandes meios de comunicação sempre nos retrataram, como uma região periférica, violenta, carente de tudo. Para que outras comunidades passem a contar com o serviço, o Ministério vai modernizar as regras que autorizam o funcionamento das rádios comunitárias. Uma consulta pública sobre o tema está aberta na internet até o dia 6 de julho. Por carta, o prazo vai até o dia 8. A norma vigente é de 2004. Essa nova norma ela, é, tem um acúmulo de seis anos, sete anos, é, no tratamento desses processos. O que o Ministério faz ao, fazer, ao promover uma consulta pública é abrir a discussão. A gente não está colocando uma norma fechada, a gente está colocando uma proposta do Ministério e a depender das manifestações da sociedade, essa proposta vai ser modificada ou não. Para saber como participar da consulta pública, basta acessar o site do Ministério das Comunicações, www.com.br. .mc.gov.br